Ei Colosso aqui com mais um vídeo de Diablo 2 e hoje eu quero falar para vocês pessoal como que foi a minha experiência de jogar Diablo nos consoles, se tá valendo a pena ou não. Então sem enrolação bora pro vídeo. Bom gente antes da gente começar o vídeo eu quero dizer que as plataformas que eu joguei é tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series X. Joguei nas duas plataformas, testei durante o final de semana todo e primeiro quero falar dos gráficos falando dos gráficos as plataformas estão idênticas sem tirar nem pôr a questão de desempenho quando você seleciona a opção desempenho no jogo tá fluída nos dois consoles agora a opção qualidade não está otimizada ainda não ficou boa nessa versão beta mas isso não desqualifica o que eu vou trazer aqui sobre jogar Diablo 2 nessas duas plataformas pulando um pouquinho de dos gráficos vamos falar um pouco da jogabilidade o fato de você jogar no controle atrapalha a experiência não nem um pouco gente muito pelo contrário a jogabilidade ficou muito boa muito otimizada tá fácil de você atacar os monstros escolher magias tudo isso tá muito bem otimizada para as duas plataformas quando você fala na agilidade comparada ao PC eles conseguiram trazer soluções muito inteligentes para quem tá usando um controle para jogar Diablo 2 existem formas que ainda vou trazer em vídeo para vocês de você por exemplo equipar poções de uma forma totalmente mais rápida em vez de ficar seleciona a poção e coloca no cinto tem uma forma de automaticamente equipar as poções no seu cinto então em questão de agilidade comparada ao PC não perde quase nada gente é muito pouco a diferença um dos detalhes que eu quero até citar aqui é referente aos atalhos de magia eu achei muito melhor do que o PC do que você escolher f1 f2 f3 além de você ter que recorrer à sua memória de qual magia você selecionou para ca cada hotkey no console isso já é diferente as magias vão ficar na sua barra inferior então isso estimula você a usar o potencial todo do seu personagem usar mais magias do que você costumeiramente usa eu gostei muito dos atalhos estarem todos disponíveis na barra inferior um dos pontos interessantes aqui e eu acho que ficou muito ruim nos consoles ainda nessa versão beta foi jogar online com pessoas desconhecidas eu tentei por várias vezes jogar com pessoas online e não consegui se você tiver amigos, é fácil, basta você convidar e aí ele consegue entrar no seu jogo normalmente. Mas eu tentei jogar em plataformas tanto no Xbox quanto no Playstation com desconhecidos, eu tive muita dificuldade e não consegui tive que jogar sozinho perdeu um pouco o sentido do online nessa versão beta é importante que a gente deixe claro aqui pessoal que a gente está falando de uma versão beta tem muita coisa para ser otimizada vamos ver como é que vai ficar no final de setembro quando o jogo for oficialmente lançado como que vai ser pensando em toda comodidade que eu tive de jogar sentado no meu sofá gente a experiência foi maravilhosa nisso ganha de 10 a 0 do PC porque você pode sentar jogar deitado do jeito que você quiser não que você não possa fazer isso no seu PC gente mas querendo ou não você vê Diablo numa televisão de 50 polegadas 60 polegadas é um muito legal é muito diferente é muito confortável eu adorei a experiência eu por várias vezes durante essa esse Beta aberto que aconteceu esse último final de semana eu adorei jogar nos meus consoles. De preferência, eu quero até colocar a minha opinião pessoal aqui nesse vídeo, eu preferi jogar no Playstation. Mas por que eu preferi jogar no Playstation? Dois pontos. Primeiro, gente, eu achei um pouco mais fluida a jogabilidade no controle do Playstation. Pouca coisa. Isso é uma opinião minha, totalmente minha. Não estou colocando nada de nível técnico aqui para comparar com o Xbox. Eu pessoalmente gostei muito de jogar no PlayStation. Segundo, quando eu entrei no jogo a primeira vez no meu PlayStation, ele já dá a opção de parear com a sua conta do PC. De forma bem rápida, eu entrei no meu celular, digitei o código que apareceu na tela e já puxou todos os meus personagens do PC coisa que não aconteceu no Xbox. Durante a minha jogatina no Xbox, eu não consegui parear a minha conta da Blizzard com o Xbox. Então eu tive que começar uma gameplay do zero para poder testar todo o jogo no Xbox. Esse foi um dos detalhes que eu achei ruim na fase beta, pessoal. É importante deixar claro que a gente está falando de uma fase beta. Bom, e para fechar esse vídeo bem rápido, pessoal, não vou ficar enrolando, eu super recomendo que vocês comprem Diablo para jogar nos consoles de vocês vale muito a pena é uma experiência deliciosa eu estou cogitando até comprar para o meu Switch por causa da facilidade de levar o videogame para todos os lados então é uma experiência muito boa tá valendo super a pena eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês têm interesse que eu faça um vídeo mostrando os atalhos que eu descobri jogando nos consoles, para equipar magias, para equipar poções, todos os atalhos que eu descobri durante esse final de semana. No mais, eu só tenho a agradecer a todos que assistiram até aqui. Obrigado, até a próxima. Tchau!